Ô, oh, pra vocês existe cor? Por quê, velho? Ô, oh, vamos fazer o desafio MPB, velho. Qual é que é esse, mano? Fala aí. Você começa cantando um sucesso da MPB até você matar alguém, meu. Quando você matar alguém, você passa pra outra pessoa. <risos> <risos> Não faz mentira. João, vem cá, João, João, vem cá. É só. Ah, João, vem aí. aqui, vem aqui, João. É só a P81 aqui a partir dessa barreira, vem aqui. tem que dar um negócio. Aqui, aqui, aqui, aqui. Toma. Nossa, nossa, olha esses caras, velho. Caralho, Rakutan. Ah. Que, fo que foi, velho? Oh, que Eu tira tira assisti, tira. meu. Que que tá acontecendo, hein? <risos> tá atirando no Adalito? Ah, ele tá com a roupa Para de... <risos> Perdeu a doze pro hermano, velho. Perdeu... <risos> Roubou a minha 12, velho. Que otário, velho. Que otário, velho. Não, velho. Eu tô numa manifestação crítica. Eu tô com 80 de vida. O cara faz piada com a minha vida. <risos> o cara tá aqui <risos> comigo também. Tá... Ai, meu jogo vai travar, eu acho, mano. Relaxa, eu vou te carregar. Eu vou te carregar. Meu, eu, jogo... meu jogo tá dando uma travada. Tá? Meu jogo quitou? Não, quitou, meu cara. jogo quitou, <risos> velho. Meu jogo quitou. Quitou? Vocês estão me ouvindo, velho? Eu, amo, velho? eu não consigo voltar pro game, mas tipo, eu não consigo entrar nele. E é um bug que dá quando trava meu jogo. Mano, acaba... tá você tá claro Mano, que desconectado. Velho? Exato, isso é o mais bizarro, velho. Isso é o mais bizarro, velho. Vocês estão me ouvindo? Ainda é possível isso? É, pelo menos agora eles não estão me ouvindo mais, velho. Olha, tem um cara dançando aqui, velho. É, então, talvez tenha sido o mesmo que matou o Joca, meu. Ai, ai, hungry! Hungry, socorro, hungry! Nossa. Eu achei que eu tinha uma arma! Você vai atender o telefone agora, medo. demônio! Meu namorado tá me ligando Você não tem namorada, Rakutan! Tô bem aqui, Rakutan! Rakutan! Eu, Eu tô matando os caras sozinho, Rakutan! Acorda, é. Mel! Nossa, Mel, que nível, meu. que nível! Sai! Eu já matei eles! <risos> Você tá atrapalhando o meu caminho, Rekutan. Meu, vou botar um negocinho pra gente brincar. Não, não, vamos botar uma brincadeirinha aqui pra gente fazer uma... Eu disse que não, meu! Eu saio de perto de mim, meu! Eu vou matar os caras de novo sozinho, meu! Já foi um, pô! Matei outro, meu. É, o que tá vendo, acontecendo? Parece que eu tô jogando... Eu mano. Oh, o cara tá parado do meu lado depois que eu mato todo mundo, velho. Eu olho pro lado e o cara tá andando do meu lado fazendo nada, velho. <risos> Vamos usar o Jump pedro que eu pus e fazer Shark bomba. Meu, vamos fazer o que você quiser, meu. Você é meu youtuber favorito, entendeu? <risos> Sai! Você não tá entendendo, eu não sou seu fã. Quem é você então? Eu gosto do John Mouse, meu. Quem é? Ai ai ai! John Mouse tá morto! Ah! De quem que você gosta? De quem que você gosta? Meu, tô na câmera da hora meu. Gremel. Tô preso, meu. O que aconteceu? O que aconteceu, meu? Eu tô vendo tudo ali, jogar, eu tô mano. vendo uma construção ali tentativa, de... quem você prefere? Eu prefiro o... o Rakuten, né, meu? Sou o otário dança, segurança em primeiro lugar Esse cara, velho... Nossa, velho, esse cara tá não consegue subir. leite, velho é, Se a gente não ganhar, eu vou quitar de verdade Não, meu, não vai, meu, você eu acha vi, que vai? Vi. Cada hora eu quero mais, cada hora eu quero mais, cada hora eu quero meu, mais. Tem, sumindo 150, tem gente no high ground, meu. Vamos então, meu. Pega uma pedra e corre, pega uma pedra e ah, corre, cara, corre cara, pega uma pedra e corre, corre. corre. Aqui na frente, meu. Cuidado, meu. Os caras estão aqui, meu. Eu não acerto um tiro, eu não tô nem... Ah, vindo! 127 atrás da árvore, meu! 127 atrás da árvore, meu! Vindo, meu. Eu vou pegar, velho! Ah, vi, meu. né, meu. Carreira, Vamos meu. atrás, Carreira pô! Dele, Mata eles, meu. Eles vão me tá faltando um, meu. Finaliza, Matei, meu. Relaxa, tio. Oh. Eu não sabia onde eles estavam. Estão tacando bomba em bomba nós, de meu. Ah, em cima da casa, em cima da casa. Tô vendo, vinte ah, e sete. É Os caras estão descendo. Tordoei um. Não. Vai me finalizar. Not in a billion years! Tô carregando! Matei. Cadê o outro? Tá ali. Tá aqui. Que isso? Que lag é esse, meu? Cadê o Pedrinho? Eu... Ah, mano. Você tá, é? be... tá me tirando, velho. Onde que esse cara morreu, mano? Eu gostava tanto dele, velho. Meu, nem pensa, meu. Nem pensa. Meu, <risos> meu que mundo é esse, tio? Na moral, meu. Meu, vou deixar mais cara de ouro aqui pra você, meu, vou deixar mais cara de ouro aqui Eu tenho, meu, o cara acho que eu sou o que, meu? não sou noob, não, eu não sou Pedrinho, meu Ô louco, agora meu Não, ouvindo, meu. Meu, mas a gente gostava tanto dele, meu Meu, eu vou te lançar em cima Vem aqui, meu, fica na minha frente agora, meu Sobe aí, meu Eu vou te lançar em cima daquela parada, meu Pula aí, meu, pula aí, meu, pula aí, meu. Pula aí, meu. Não, meu Qual é o seu problema, meu? Meu, sobe aqui, meu, sobe aqui, meu, pula uma vez só, meu, Você tá com delay, meu, vai, pula, meu, só pula quando chegar lá, meu, faz a festa, meu, faz a festa que vai ser bonito, meu, faz a festa, meu, que vai ser bonito. Mano, Tô vendo, tô vendo. Eu vou matar eles com... É... Vou cair, meu! Eu que tô nessa base, meu! O cara tá do seu lado aí, meu! Levou o João, meu. o João, meu! Calma, João! Calma, meu! Calma, meu! 60 mulher! Bom, pera aí, meu, minha pressão. Meu. <risos> Respira, meu. Te encontro lá no ah, lobby, meu. meu. meu. Pra Dito que eu morri, meu. E eu só finalizei, deu um tapinha final, né, meu? Ah, mas eu morri, né, meu? Tá é...